Oi, meu nome é Natan e o presente projeto, muito além de dar um Google, a Deep Web e um novo olhar sobre os ciberespaços tradicionais, se propõe a analisar a interseção entre os elementos jurídicos e o ciberespaço da internet. Para que isso seja possível, é preciso entender o que significa a Deep Web e o que significa a Surface Web. A Deep Web é a porção do ciberespaço da internet cujo conteúdo não é indexado por grandes buscadores como o Google e que pode ser acessada pela rede Tor, que funciona como uma malha metroviária onde há vários pontos de conexão para se chegar ao destino final, o site desejado. A Surface Web, por sua vez, é a porção da internet que é indexada por grandes buscadores e que corresponde ao nosso acesso convencional, como, por exemplo, fazer uma busca no Google, assistir a um vídeo no YouTube ou a um filme na Netflix. Diante disso, surgiu o seguinte questionamento. De que maneira os códigos tecnológicos da Deep Web interferem na aplicação de normas jurídicas que atuam nesse ciberespaço? Bom, a nossa hipótese é de que os códigos tecnológicos que compõem a Deep Web interferem de fato no processo de aplicação de institutos clássicos do direito. As estratégias teórico-metodológicas utilizadas consiste em uma análise qualitativa sob o enfoque teórico de viver plenamente a lei, na perspectiva de zenon valendo-se das regras de inferência no modelo proposto por Epstein e King. A nossa coleta de dados consistiria na análise de dominios.onion, próprios da rede Thor, com a finalidade de identificar a presença de institutos clássicos do direito, no entanto, devido à grande imensidão da Deep Web, seria necessário delimitar os domínios a serem acessados. Para isso, foram pesquisados indexadores de domínios .onion que pudessem ser acessados. Porém, não foi possível identificar a metodologia de seleção utilizada para esses domínios, fazendo com que ficasse impossibilitada a constatação da validade e da confiabilidade de tais indexadores. Diante disso, faz necessária agora uma análise minuciosa sobre a inviabilidade desses dados. Bom, pessoal, isso é tudo. Muito obrigado pela atenção e até mais!